Eu, eu não tenho a grande fé na capacidade da televisão para me surpreender agora, de dizerem, tipo, e malta, agora tipo agora só tamo, agora só temos um canal que o da R -R -R Net que é tudo online. Brutal, seria muito fixe, bora lá, investe. tipo, há dinheiro, então, não dinheiro público, minha gente, não é? É o nosso dinheiro também, portanto, por que não? Tipo, não sei, as rádios acho que estão a fazer isso muito melhor, por acaso. As rádios, eu acho que, ao contrário da televisão, estão a dar ali um twist muito interessante, porque estão a fazer bits um, online, ou seja, já estão a pensar em rubricas e crónicas e jogos e desafios da mesma forma que eles são consumidos online. Portanto, é engraçado que apesar de ser um meio que só funcionava com áudio, agora estão a saber transportar-se para o vídeo com uma naturalidade que a televisão não tem. É engraçado, tipo isso e isso é um trabalho que está a ser bem feito. Uh, no caso da comercial e da RFM, as que, que estão no topo tipo estão sem dúvida a fazer isso bem. E não é só isso. Também estão a tentar falar uma linguagem que é consumida online, dos memes e de, dos, de lá está, destes challenges e não sei o quê, estão sempre em cima do acontecimento. Há um imediatismo. Logo, sei lá, estou a dar exemplos parvos e já super caquéticos e obsoletos, mas estamos a inventar. Tipo, o Mannequin Challenge, o Ice Bucket Challenge, todas as rádios fizeram um no dia a seguir. O que a televisão é que fez? Zero nenhuma. Tipo, não conseguem sequer. Ai, oh, a É logo que se a pôr assim a mão no nariz. Oh, é são 70 pessoas que temos que convocar. Oh, não dá, tipo, é demasiado pesado a máquina. É demasiado pesada a máquina e, e às vezes é, são demasiado. Estão demasiado enferrujadas as mentes, na minha opinião. Quando, quando a máquina toda, quando tem que haver uma máquina inteira de, de televisão e de câmara e da pérsia e de não sei o quê, é impossível, coitados por muito, que é impossível reagir às coisas com espontaneidade. E acho que isso, isso aí também é um, uma parte super importante, é a espontaneidade das coisas e a autenticidade das coisas. Acho que há muito mais gente à procura disso, não é? Daquela de, de, de sensação de eu estou a consumir isto cru, como, como foi, como aconteceu, é como eu estou a ver, e não tanta coisa do, estamos aqui com velhas, 70 velhas a bater, e tudo muito guionado, e, e, e essa artificialidade, eu sinto que está a passar um bocadinho de moda. E vejo isso, isso é das poucas coisas que sinto que até tenho alguma capacidade para falar, porque o Bumba é um bocado isso, tipo é... Eu, eu não tenho grandes artifícios ainda, agora ela estava a dizer que eu sou igual aqui do que sou nas vidas e eu não tenho, não tenho um, truques na manga.